Os anos 60 começaram exatamente onde os 50 terminaram, no auge da Guerra Fria. O mundo nunca esteve tão perto de uma guerra nuclear. Estados Unidos e União Soviética mediam forças com o episódio dos mísseis de outubro, armas nucleares instaladas pelos russos em Cuba. De um lado, Kennedy ameaçava apertar o botão. Do outro, Khrushchev pagava para ver. No final, prevaleceu o bom senso o mundo entrava em seu período mais fértil, os anos 60, a década do sonho. I have a dream. One day this nation will rise up to live up to the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. O sonho de um mundo onde todos fossem iguais negros e brancos, pobres e ricos, onde não houvesse fome, miséria, injustiça, onde o homem não fosse mais o lobo do homem. Um sonho de igualdade, fraternidade, de justiça social, onde todos fossem mesmo iguais perante a lei, onde o homem não explorasse mais o outro homem. foram talvez os mais ricos para a história da humanidade neste século. Kennedy Khrushchev, Fidel e Che Guevara, Lennon e McCartney, Mary Quant, Martin Luther King, Patrick Lumumba e Cassius Clay deixaram sua marca na tentativa de mudar o rumo da história. Até a década de 60, ninguém fazia propaganda para jovem. O jovem não contava muito. 60 foi uma ruptura não só para ele, mas para a sociedade. O jovem começou a ter um status inteiramente diferente. Foi também um aumento de ruptura não só na educação, mas uma ruptura cultural. Foi de grande criatividade cultural, em todos os sentidos. Uma grande mudança de hábitos. Ou seja, nós quebramos aqueles tabus que os jovens não podiam namorar, que as moças tinham que casar virgem, que os rapazes tinham que se educar nas casas de prostituição. Houve uma grande liberação do ponto de vista afetivo, sexual, e... Que permitiu a você escolher seu caminho? O que levava os papos até a madrugada na, na minha geração era, pelo menos, Freud Marx. Não é? o, o, o surgimento da, da psicanálise, que, o, que parecia uma promessa definitiva: que se você se esforçasse muito, e se aprofundasse muito, tivesse a coragem de mergulhar dentro de si mesmo, você ia ser feliz. Ia ser uma pessoa resolvida e assumida. Isso foi um. Um, um sonho que, que acalentou a geração durante muitos anos até falir totalmente ah, o outro Marx sem dúvida o sonho, o sonho da, da revolução que, o, que através da, de Marx através da revolução o mundo ia alcançar a justiça social se nós fazemos corajosos e entrássemos nessa alguns entraram e, e, e morreram devidamente né, pelo equívoco e o e também esse sonho faliu. Eu acho que até a terceira falência, a história da minha geração, é uma, é uma história da, da falência das soluções. É uma interessantíssima história da falência das soluções. A terceira, sem dúvida, é o amor. O amor é a, Mais claramente falando, o casamento. É uma, é uma geração de falência da ideia do casamento. Né? Que, que nasceu sob a do, do, dos musicais da Metro, então que, que, que, que quis muito casar para sempre e o, e o amor eterno né? e que e, e, e que viu todo mundo se separar né hoje dia, na, na, se você faz uma enquete nos colégios de hoje de classe média etc., a grande maioria das, das crianças tem pais separados então essa, essas três a falência dessas três soluções é, sem, sem ter criado perspectivas novas, é muito uma característica da minha geração. Mudar o um mundo, a palavra de ordem de toda uma geração nos mais diversos cantos do planeta. Aqui no Brasil não poderia ser diferente. Jânio Quadros é eleito presidente, João Goulart é seu vice. Longe de tudo, na solidão de Brasília, a nova capital, Jânio renuncia, culpando as forças ocultas um segredo que mais tarde levaria para o túmulo. Militares golpistas no comando das Forças Armadas tentam impedir a posse de Jango. O país mergulha numa séria crise política. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, põe as tropas na rua para defender a legalidade e garante a posse de João Goulart. Eu quero vos dizer que nós resistiremos até a última gota das nossas energias. E se tivermos que ser esmagados, venceremos com a nossa honra e a nossa dignidade. Era um tempo de mudanças de profundas reformas. A geração 60 me parece que seria essa sim né? é a geração do desbunde. Seria a geração do sonho acabou em termos da realidade nacional. Não tem nenhuma aí aos Beatles nem nada necessariamente não. Seria exatamente a geração que no embalo do desenvolvimentismo que ela vivia como supostamente nacional sem saber ou sem ter consciência crítica de que não era vai exatamente acordar no início dos anos 60, em meio a uma das maiores crises que esse país já viveu, do meu ponto de vista talvez só comparável à crise que hoje a gente atravessa, né? em termos de desgovernabilidade, de choques e de, de violência social, enfim, de, de, de perspectiva inflacionária altíssima, é, ela acorda né, desse sonho nacionalista e percebe que a realidade é muito outra. O Brasil já está entregue, e já está mapeado é, por algumas multinacionais poderosíssimas, sobretudo na área de montadoras de veículos e outras que estão chegando né, cada vez mais. E ela é a geração que ao acordar desse sonho, ao despertar dessa ilusão nacional, vai tentar se articular para combater isso. Seria exatamente isso o início, ou melhor, a atuação inicial da geração dos anos 60. Aquela que vai tentar reagir contra a espoliação feita pelo capital estrangeiro, que vai tentar organizar é, movimentos armados que vai tentar organizar, por exemplo, na área urbana. Né? Nunca o sindicato de trabalhadores, em geral, teve tanta força política no Brasil em torno da figura do João Goulart, como nesse pré-64. E no momento em que ela descobre parte para reagir ao sonho ou ao entorpecimento do sonho nacionalista, vem o golpe. Né? Então ela é a geração do desgunte, porque ela vai ser... Ela desperta de um sonho e entra num pesadelo. Era o tempo da bossa nova, do cinema novo, da arte engajada, de vanguarda. A gente sonhava muito com desenvolver todas as artes e tudo isso. Né? Era o nosso sonho que estava sendo realidade, né? Foi realidade até 64. Naquela época, o que nós de mais bonito foi o que se chamava, com todos os defeitos que tinha, o que se chamava os Centros Populares de Cultura, que é um locais de diálogo em que as pessoas vinham para ensinar às outras aquilo que elas sabiam melhor do que as outras e das outras aprender aquilo que as outras sabiam melhor do que cada um que ensinava. Então, era um lugar, um lugar de diálogo em que se dava e se o Brasil conquista seu segundo título mundial graças às pernas tortas de Garrincha. Um filme, o Pagador de Promessas, conquista Cannes e a Palma de Ouro. A nova bossa da garota de Ipanema, linda e cheia de graça, conquista o mundo. Tanto sucesso lá fora, mas aqui dentro a gente continuava a ser um país... Que a gente se sente como quem partiu A gente estancou de repente O golpe militar duas vezes adiado finalmente acontece. Jango é deposto. Políticos e personalidades nacionalistas são presos, caçados e exilados. As tão sonhadas reformas de base, principalmente a reforma agrária, saem da ordem do dia. Na ordem do dia entrava agora a repressão cultural a censura, a prisão, o exílio. Livros eram queimados em praça pública. As cabeças pensantes brasileiras eram obrigadas a se refugiarem no exterior. Era o fim de um sonho o Início de um grande pesadelo. E o primeiro ato da ditadura, antes de qualquer medida econômica, foi baixar um decreto proibindo o Centro Popular de Cultura. Não porque ali se discutisse político o tempo todo, não, se discutia às vezes como fazer uma boa feijoada ou a filosofia de Hegel. O outro sabia corte e costura e o outro sabia tocar violão. Então, quem sabia alguma coisa ensinava. Quem era médico, por exemplo, e lá, dava duas horas e olhava os olhos da pessoa para ver se estava anêmico, o que, é que precisava. Então, era um centro realmente de diálogo. E essa era a grande importância política Pois foi justamente dos estudantes da cultura que saíram os primeiros protestos contra a nova ordem. Nos palcos, opinião, liberdade, liberdade, na navalha na carne, o rei da vela, arena contra zumbi. Eu sou um artista e eu... eu acredito profundamente na arte, profundamente. Acho que a sociedade, o mundo não vive sem a arte, o homem não vive sem a arte, nenhum homem é feliz enquanto não for a seu modo um artista e que a arte, a verdadeira a ciência, é o meu maior mergulho no, no mundo que um, que um homem pode dar. Minha geração universitária entrou na faculdade em 1964 e saiu em 68. Portanto, nós vivemos o período mais duro da repressão política, onde todas as manifestações da organização estudantil, universitária, eram consideradas... É, crime contra a segurança nacional e, portanto, eram duramente reprimidas. E eu participei desse movimento estudantil e universitário do, do, no, no, no meu tempo, no, no CACO, no Centro Acadêmico de Oliveira, e o sonho daquela geração que conheceu, quer dizer, que entrou na faculdade em plena democracia, com, com todo o entusiasmo de participação nas questões nacionais e foi é, cerceada, proibida, perseguida, quer dizer, parte da minha geração, depois entrou para movimentos mais violentos, luta armada, quer dizer, muitos morreram, foram presos, etc. Eu fui para a advocacia. O sonho era o sonho de liberdade, o sonho de afirmar a liberdade de pensamento, liberdade de reunião. Era esse o sonho, sabe, era uma coisa, a busca da liberdade, que era uma palavra que ainda hoje tem sentido e tem todos os tempos da humanidade, mas naquele tempo ela tinha um sabor especial porque o país estava privado dela. Na música, os festivais, descobrindo gente como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Edu Lobo, Milton Nascimento, Paulinho da Viola. E nas ruas, o movimento estudantil cada vez mais organizado continuava caminhando e cantando. Somos todos iguais, braços toda a geração, que tinha 18 anos em 1968 e a gente queria é, destruir um mundo velho, quer dizer, velho sobre todos os aspectos. Nós vivíamos há quatro anos uma ditadura, né, do golpe de militar de 1964, a gente queria romper com esse golpe, a gente era uma geração que tinha altas influências do cinema, a gente queria fazer cinema, quer dizer, muita influência do cinema novo, da Nouvelle Vague, né, a gente queria fazer esse cinema um pouco existencialista queria falar das coisas da vida né queria romper com os padrões de comportamento tradicional foi a geração de grande experimentação né a geração que rompeu com o processo abriu um processo de liberdade sexual né de, de costumes de moral então é a geração sonhadora uma geração romântica mas uma geração libertária eu assim como outros na minha época, nós queríamos uma sociedade mais justa. E por isso militarmos o tempo inteiro, batalhávamos, entendeu? E ao longo do tempo, creio que a maioria continua, de certa forma, batalhando pela mesma coisa. E, refrão, e nas flores. de 60, o mundo passou por muitas mudanças promovidas pela juventude. Na Inglaterra, quatro garotos de Liverpool transformam o mundo com sua música. O sonho da nossa geração é a liberdade. Então, quer dizer, era a quebra de tabus, era a contestação do estabelecido, a quebra de preconceitos e acho que a gente foi à luta mesmo para mudar isso tudo e a gente vem conseguindo. Tudo é uma decorrência desses anos rebeldes, desse dessa década revolucionária, que tornou tudo que era antes obsoleto. Nós somos a geração do depois, porque eu acho que até os anos 50 era tudo baseado naquela, naquela coisa tradicional, sei lá, ditada um pouco por Hollywood, aquela coisa estabelecida, e nós fomos à luta para quebrar todos esses tabus, para conseguir, depois depois dos anos 60, o jovem começou a ter voz ativa. Até antes, não existia essa coisa do poder jovem, né? Do poder negro, do poder gay, é, da, do feminismo. Eu acho que tudo isso foi inventado é, nos anos 60 e que até até a ecologia, tudo isso a gente vem colhendo frutos até hoje. Na França, pregando uma reforma geral do ensino, estudantes ocupam as universidades. Nos Estados Unidos, os jovens queimam seus certificados militares e dizem não à guerra do Vietnã. Eu acho agora, olhando para nós não lutamos com o inimigo. Nós lutamos E o inimigo estava em nós. A guerra está para mim agora, mas sempre lá resto fighting with Barnes for what Ra called possession of my soul. There are times since I've felt like the child born of those two fathers. But be that as it may, those of us who did make it have an obligation to build again, to teach to others what we know, and to try with what's left of our lives to find a goodness and meaning no Brasil, a Jovem Guarda manda tudo pro inferno, mora. Mas de que vale tudo isso? O sonho de mudar o mundo, de transformar a realidade, de implantar a justiça, vai se transformar num pesadelo. 13 de dezembro de 1968. É decretado o ato institucional número 5. A ditadura mostra a sua cara mais feroz. Começa a fase mais negra da nossa história. Prisão, tortura, assassinatos, desaparecimentos. A imprensa amordaçada vive sob intensa censura, não podendo divulgar uma linha sequer sobre o que acontece no país. Na repressão, quer dizer, na, diante da falta de liberdade, quer dizer, o meu sonho era lutar pela liberdade, pelas liberdades públicas, pela liberdade do, pelas liberdades do, do cidadão, essa coisa da cidadania, né, do direito de ter direitos. E, e eu, muito cedo, né, participando dessas, dessas atividades, da luta pela, pela conquista da liberdade no país, fui ser advogado da liberdade. Como advogado criminal, advogado criminal, advogado que luta pela liberdade. E esse era o meu sonho, lutar pela liberdade da, das pessoas, né? lutar pelas liberdades públicas. Era esse sonho que depois eu pude realizar na profissão, defendendo colegas da mesma geração, né? colegas de faculdade que foram presos e processados, e realizar nas lutas institucionais, na ordem dos advogados do Brasil e na advocacia de uma maneira geral. O meu sonho era um sonho da minha geração, e que até hoje eu luto por conquistá-lo, que é a permanente luta pela liberdade. Esse, esse bem extraordinário, talvez o mais uh, expressivo, mais poderoso do que o ser humano pode almejar. E a resistência à ditadura, valeu a pena? Olha, valeu. Eu tenho sempre a segunda tese, que é se você ficar quieto, o nego pisa em você. Isso vale, inclusive, para a vida pessoal. O cabra te bate, você não faz nada, dá um empurrão... Daqui a pouco, um dia, o cara vai reclamar quando você reclama de estar sendo oprimido. Acho que é inerente a gente é lutar. Acho que a coisa mais importante da sua vida é brigar. E acho que a resistência à ditadura, se a gente não resiste, eles tinham feito o que queriam. Veja hoje o um exemplo do que foi feito, por exemplo, no Chile, em alguns países do terceiro mundo, onde os interesses internacionais predominaram e das grandes empresas. Eles fizeram aquilo que queriam e tiraram qualquer possibilidade de desenvolvimento nacional autônomo desse país. No Brasil houve resistência, não é à toa que aqui o neoliberalismo não se implantou completamente. Há resistências profundas na nossa sociedade. E nós, embora tenhamos em 68, exatamente, perdido e depois na resistência armada, perdido o embate político direto, nós, com essa resistência, criamos as possibilidades para que a ditadura viesse a ser substituída. Não havendo resistência, a ditadura tinha permanecido. Ela só cai, ou só se transforma, ou só se transmuta pela resistência. E eu acho que isso foi fundamental, acho que cada um de nós que lutou, não lutou em vão, nesse sentido que afinal, pelo menos a ditadura caiu. Não era tudo que a gente queria, mas já foi alguma coisa. Parecia que desta vez o sonho, tinha acabado. Mas o homem pisava pela primeira vez na superfície da lua. Os tanques soviéticos ocupavam praga em plena primavera. Os atletas do poder negro desafiam a maioria branca no pódio dos Jogos Olímpicos. Perdemos os talentos de Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta e de Manuel Bandeira. Richard Nixon é mais uma vez eleito presidente dos Estados Unidos. Mas um bando de cabeludos totalmente nus anuncia no musical Hero o início de um novo tempo. Gilberto Gil e Caetano Veloso inventam o tropicalismo, uma nova geleia geral brasileira. O sonho dos anos 60, que parecia ter acabado, ressurge mais forte, anunciando a era de aquários, o poder da flor.